É muito importante a gente se ver como seres em evolução constante. Né? Esse, é o, esse é o projeto da comunidade, esse é o projeto do Despertar Quântico, né? é, que é exatamente trazer esse, essa pulsação da, da evolução incessante. Né? É, e isso significa que você precisa estar no caminho, do autoconhecimento, investir em autoconhecimento significa você desvendar os seus próprios mistérios Se abrir também a olhar para as suas próprias sombras né? Porque muitas vezes nós correndo da dor, é, nós atraímos a dor né? Então a primeira coisa é perceber que toda vez que nós estamos negando alguma coisa, nós estamos afirmando a, a estratégia do universo é tão perfeita que não tem como você correr de você mesmo, daquilo que você precisa evoluir e se curar. Quanto mais você nega, quanto mais você resiste, né? quanto mais você tenta mascarar, por isso que o medicamento químico ele não é a solução para nada. Ele pode ser um paliativo no momento, numa, numa anestesia, numa, numa situação emergencial, né? como eu já fui atendido emergencialmente, mas não para curar. É a curar é o é o, é o no nível mais profundo é o seu é a sua alma é, é gritando né dizendo não é não foi esse o projeto está fora do projeto está desconectado isso aí não vale a pena então é, é alimento industrializado é muito agrotóxico é muito veneno é muita toxina mental e emocional e assim a grande questão de assumir a responsabilidade pela nossa vida é que é muito mais cômodo a gente culpar os outros. É mais leve, né? mas só que se você observa, isso não leva à solução. Quanto mais nós culpamos os outros os nossos pais, né? nós nos vitimizamos, mais nós ficamos prisioneiros daquilo. A vida vai nos trazer a fatura o tempo todo. Não tem como escapar de evoluir. Tá? então assim, nós estamos sendo convidados, esse trabalho da comunidade quântica é exatamente é quando eu disse, eu estou querendo pessoas que estejam com essa vibração, pessoas que estejam nessa busca Ter, pelo menos querendo superar a sua dor e percebendo que é, a, a, a metodologia né que está utilizando, ela não funciona não funciona, senão a gente, as pessoas não estavam tão doentes né? então dentro dessa perspectiva nós vamos buscar essa limpeza interior, Por isso, vamos fazer aqui o deixar ir quântico para que a gente se acostume também a limpar, deixar ir toda aquela bagagem que não nos serve mais, né? aquelas sujeiras emocionais que não nos servem, não servem mais. Isso precisa ser feito todos os dias, assumindo a responsabilidade pela nossa vida. Então vamos lá, me acompanhe. Eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a amargura, eu deixo ir a culpa. Eu destruí inveja, deixo a raiva, deixo a dificuldade de perdoar, destruí a vergonha. E eu me aceito profundamente e completamente. Eu destruí a tristeza, eu a amargura, eu o medo, eu a ansiedade. Eu destruí a depressão, deixo a falta de fé. Eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo a tristeza, eu destruí a raiva, eu destruí... Procrastinação, eu ir o medo de adoecer, o medo da Covid, eu destruí dificuldade de perdoar, dificuldade de se auto-perdoar, eu ir o sentimento de perda, do luto, do sofrimento pelo luto, pela perda, eu me aceito profundamente completamente. Eu destruí a tristeza, eu destruí a inveja, eu destruí o medo, eu destruí a vergonha, eu destruí o ressentimento. Eu deixo ir o medo de evoluir, eu deixo ir o medo de me curar, eu deixo ir o medo de me autoconhecer, eu deixo ir o medo de olhar para as minhas sombras, eu deixo ir o medo de ser autêntica, eu deixo ir o medo de ser autorresponsável, eu deixo ir o medo de me curar, eu deixo ir o medo de ser uma pessoa autêntica, deixo ir o medo de ser saudável, deixo ir o medo das doenças. Eu o medo da culpa, eu ir o medo da. Deixoir a tristeza, eu a inveja, eu ir a raiva, eu ir a vergonha, eu destruir a preguiça, eu destruir a procrastinação, eu a insegurança, eu ir as justificativas para se manter no mesmo lugar. Eu destruí o medo de pensar fora da caixa. Eu deixo o medo e o medo de inovar, eu deixo ir o medo de ousar, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a inveja, eu deixo ir o luto, eu deixo a mágoa, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir o ressentimento, eu deixo ir a tristeza, eu deixo o medo de ser feliz, eu deixo o medo de ter prosperidade, medo de ser uma pessoa rica, medo de ser próspera. Eu deixo o medo de mim mesmo, o medo de evoluir, o medo de se autoconhecer. Eu me aceito profundamente, completamente. E assim seja.